Esse governo que aí está é fruto de um golpe que depois um presidente eleito pelo voto popular... Então, se tivemos que recorrer às armas, não foi porque somos assassinos. Que o que tenho eu tenho agora? agora? Essa, alma ferida, Essa alma ferida que foi, que foi se, se deslocando, deslocando lentamente, lentamente para a clandestinidade. clandestinidade. Maria Auxiliadora, Lara Barcelos, apelido Dora, Dorinha, Dora ou Doralice. Alice. O que deve vir de sempre na frente né, são os interesses da revolução. O que eu via, uma mulher extremamente valente pelo que eu ouvi de todo o processo de tortura. Quando nós todos saímos e fomos para a clandestinidade, foi um salto vigoroso, por pouco que a Anistia pegava ela. Né? A Dora circulava, ela levava material, fazia reunião junto. Mais ou menos o papel que a Dilma também exerceu naquela época. Homens e mulheres torturados, mortos, militantes torturados, sobreviventes. Essa situação de exílio é, não, é, não é lugar para heróis. Ela ficava horrorizada, ela falava sempre, se subversão for isso, eu sou subversiva. Então a casa foi cercada, metralhada, bombardeada e houve reação de nossa parte. Poder Judiciário, auto de qualificação interrogatório. Perguntada se tem outras declarações a fazer, respondeu ativamente e declarou. Eu não, não cometi crime, crime algum.